malta do aço, hoje vamos aqui abordar um rotoque e vamos ter aqui mais uma vez a presença do nosso ilustre convidado, hoje ele não é o meu convidado, eu sou o convidado dele, que, ele, que ele, como é que vou bem, boleia, é que vou a lei? Então é um lado do morro, estamos a sossegar, então uh, o Road talk desta semana quem ganhou foi o rapaz com o nick Hard Cut ah Hard Cut, é um Hard é Cut Spirit, é do aço o gajo. E ele ganhou com, eu já até a ler tudo, espetáculo, com 137 likes este comentário, e ele diz, visto que já não és nenhum miúdo, neste caso somos o, os dois, nestas andanças, qual é a tua opinião de como se encontra o nosso mundo do aço em Portugal, falando dos apertos da lei e da moda dos carros a diesel que tem explodido com a malta mais jovem? Ora, começamos pelo, primeiro pelo, pelos apertos da, da lei, o que é que tu achas? Apá, Gil. É, isto cada vez anda mais controlado, mas é, apá, é, é a, mais, não. um bocado abusivo, Eu também acho que sim, uh, antigamente, que a haver, gente, mas... antigamente a gente também era controlados, é, um... e havia mais aço do que o que há agora, 10 vezes, mais. 10 vezes mais, portanto, por causa do street racing não é, porque cada vez há menos. Sim. Antigamente havia mais e era menos, menos fiscalizado. Quanto, mas era um bocado balda antigamente. Não? Pronto, antigamente era mesmo art, hardcore e não tinhas tanta fiscalização agora. Havia, mas era muito Há muito pouco, ó, pronto, há de vez mais, não, mais não, organizado, a min, menos enchentes, há menos enchentes. Sim, é que, enchentes, mas tá é... Foda. Eu lembro mesmo -me da gente ir para o Vasco e não tínhamos lugar na bomba. Não, pronto, era de um lado e do outro. Era de um lado e do outro, portanto era é, muito... É esco, é esco era era muito a padeirinha, mais. tudo cá embaixo para subir o Monsanto, Monsanto. Monsanto, na iam. Subiam a para aquilo. Era muito mais hardcore e não havia metade da fiscalização cá, cá ah, agora. Não, Portanto, não, para, não, cada vez. Parece mais caça à multa e ao dinheiro do que propriamente à fiscalização do, dos é. carros aí si, Agora, eu. Um, qualquer. Vê, vê que o carro está um bocadinho. Qualquer Aí, coisa, dá a inspeção é logo, B. Qualquer coisa. E... qualquer coisa, é logo a inspeção é abusam, B. Depois é... E depois as multas. Não te livras de 500. 750 é paus, é a brincar. A inspeção B não te livras de 1000 paus. E fora o trabalho que vai dar. Exatamente, levas. 500, 700 paus e multas, inspeção B mais 108 paus, <risos> desmontar e montar coisas... Depois, depois depende, né? e Depois depende, né? O que tiveres, qual, qual for a B. E Portanto... Não, se há cenas que não têm lógica, por exemplo, uh, o LED, meteres uma luz mais, mais, mais forte com mais vi visibilidade... Bah, poderá dar o caso de encandear. Há as coisas que eles alegam têm sempre lógica, sim, mas, mas a, a gente poderia era ter, como em Inglaterra, como em Espanha, como na Suíça compraste, pagaste o IVA, tens Exatamente, um sítio para organizar, estás... certo? certo? A gente comprou pá, os Pá, um bom patamar fazer isso, Sim, exato. por exemplo, acho que é na Suíça, se não me engano, tu até podes ter um Honda Turbo, se aumentares apenas X% da potência original. Pá, sim, uma sim. coisa assim, pá, acho que a gente comprou as peças, pagou o IVA, pois, é que tu pagamos o IVA, o IVA da é montagem, montar. Né? mandaste montar, pagaste o IVA da montagem, és caçado, Pá, isso é um bocado de farsola. Devia haver pá, alguém, alguma. Existem formas de legalizar. Não ah, é. É um problema. É, assim. é um filme para legalizar qualquer coisa Uf, e é uma pipa de massa. Pá, portanto, uh, eu acho que perante os homens da lei é um bocadinho agressivo. Está um bocadinho agressivo demais. É um... E as multas então são exorbitantes. Para os ordenados que a gente ganha, 600, 700 paus, levarmos. Uh, 600 euros de multas epá. é um ordenado é. e, e nesse mês não comes nem pagas renda de epá, casa é muito, é, é, bem, mesmo, é. é mesmo muito. Passando aqui ao segundo, que pronto, devia ser só um, mas pronto, o que é que a gente acha da moda dos carros a diesel terem explodido ultimamente na malta jovem? Pá, eu tenho uma opinião que é, Pá, eu tenho uma opinião totalmente diferente se calhar da tua. O, o que eu acho é que tu facilmente, por exemplo, um IMBIS PD-130, facilmente pões 200 cavalos com uma eletrónica no 1.000 de 200 cavalos é então, o chamado não... modificar barato é, é barato então, tu, barato tu por exemplo vais ficar outro carro com uma eletrónica ou com, com, com o mesmo coisa também consegue existir e a gasolina por exemplo está bem mas tu não compras por exemplo vá, é mais mas o barato, exemplo mais do, barato do, do diesel de um S3 tu não ah, compras sim, um é S3 barato. ao preço de um PD 130 mas também é muito melhor está é, bem é um carro de gasolina é um 4 é tudo, é tudo. É tudo melhor assim mas por exemplo Tu depois no PD 130 consegues lhe meter perpa, deixa-me acabar! Consegues meter 250 cv sim. e andas devagar fazes 5 litros. Uh, fazes? Devagar fazes 5 litros, tu, num S3. Mas, um S3 não. Por exemplo, vamos, vamos, vamos falar, por exemplo, um onda. Um, um Civic, um VTI, por exemplo. Tá, bem, mas tu com. com tu, tu, tu, tu. um kit turbo. Quanto é que custa? Gastas sempre mil. Gastas sempre mil, mil paus, Paz, mil e tal paus. para pôr os 250 cv, quanto é que gastas no Ibiza? É, eletrónico e o turbo. Ai, turbo. Eu tenho quanto é custa um turbo e eletrónica? Tá, Não, e aí, essa... mil paus, não que chega a isso. Eu acho que não chega a isso. Ela é ela. Mas depois, mas dá é pois... mais do dobro do outro. Tá. Hum. É, é. pá, olha, os diesels já estão fortes. Ah, fortes. Dia, e depois, tudo. era o que eu estava a dizer. tu no Honda, depois andar devagar, vais sempre a andar ali nos 8 litros. Sim, gasta no, mais. No TDI andas nos 5. Sim, o, o TDI é aquela receita base. Estás a perceber? Base, que é... Funciona bem e é barato. É, tens ali 1000 tal após ou 2000 pãos e pões aquilo num canhão. E gasta pouco no dia a dia. E gasta pouco. É um carro que é moderno. Sim. sim. É moderno, é mais confortável, mais bem construído não é confortável. mas é mais confortável que um carro de 92 não estamos a falar do VTi é muito, ou melhor, confortável não é a palavra certa é mais evoluído mais recente, Mais recente, ar-condicionado, climatrónicos recente, sim, sim. mais moderno é? Viras a direção sim, sim. com o um dedo, pá. Exato, sim. Tem por aqueles... exemplo, andas num G40, <risos> num XSI. É pá, isso não. G40, metes a mão de fora assim, <risos> assentado aqui. Estás a fazer essas cenas, não é? Tu estás a comparar <risos> um carro, gastar uh, mil euros num carro da era 92, 95, 98. Sim, não se pode comparar, não é assim? Pá, eu acho que um TDI, mesmo, mesmo que seja o 6K. Ou o 6K2. Não, 6, não mas o 6K, por exemplo, já é o VP. Prontos? Mas ah, tu bom. num VP de 110. Hoje em dia já metes 220-240 cavalos e gastas 5 litros a andar devagar, meu. Ah, tá bem, imagina e gastas quanto para pôr 220 cv no Tp? É pá, não gastas muito, meu. Ah, gastas muito. Não gastas muito. Por exemplo, imagina, tu num Honda a quereres manter atmosférico e a pôres mais 60 cv atmosférico... Então, mas uma eletrónica... É pá, não é fácil, ó Gil. Não é fácil. Tens ali 190 cavalos que cavalo para a 220 ou 230 do do, do TDI? Está bem, mas no TDI tens a facilidade. Estás a ver? Chegas, pum, pum, pum. Sim, e... depois há aquele. De pressão no turbo. Pronto, Estás um um a ver? Tens turbo, ficas com baixas. Sim. É um carro com caixa de 6, ficas é um carro com velocidade. Divertido, divertido. Tu já tiveste um. Sim, sim. Já tive um 6L. Carregado, tiveste um 6L com. 250. 200 e yeah. pouco. É um carro que sai bem de baixas, é turbo. Sim, sim, é engraçado. É um velocidade. Mandas-lhe a 6, o carro anda bem de velocidade. Sim, bem, mais ou menos. É pá, anda fixe, meu. Sim, faz uns 2,40, ou 2,50. Pá, e na minha opinião, o. Respondendo à pergunta, a malta alinha muito nesses carros por causa disso? Tenho disso. Um, o meu primo uh, comprou um 6L, até da AM, fez na M está uh, carregadão e gastou pouco. Tem nitro e tudo, e, pá, gastou pouco para Pou o carro, com a potência do carro, deve ter para aí uns 400 cv. Tipo, pois? O carro estava brutíssimo. Mas é um carro para ele, para, para, para brincar, vai, eu carro. Olha, quanto é que tu isso? gastas, por exemplo, para pôr 400 cv yeah. num K20 atmosférico? É, não dá. não dá, dá. Dá, dá dá um dá Strokers e essas cenas, dá-lá, lá fora não, fazem, mas... Não, ou mete um ou então turbo. turbo. Ou então mas turbo. Mas um turbo. Também pois não onda, perdes logo a fiabilidade toda. Pronto, lá está. E os TDIs, nesse, responde agora, sim, respondendo agora, assim, respondendo à pergunta porque é que a malta jovem adere tanto, fiáveis, mexe barato, há material em todo o lado. Sim, certo. Há material em todo o lado, o carro é moderno, é económico. E há muito, cá em Portugal é muito, há é muito. Pá, e é easy, é, é aço, aço easy. E, e, e, e, e, parece o um comboio. E depois sim, ficou é a apitar. A mandar choco. A mandar choco! Bem, eu quando, eu quando tinha. O teu mandava choco. O teu eu mandava, era, yeah, o eu teu mandava o bem, bué. Mas pronto, era novo, era jovem. Yeah, eu, eu achei, né. Até que estava. Agora não, agora que é passar de <risos> Bem malta, está abordado, já sabem, o próximo Rotoque, já sabem, comentam, o comentário com mais likes e com mais respostas, é, tu está quieto, estás todo nervoso já, onde é, onde é que eu tu vou vai? Aqui, não? Ah, é, é racing, é racing, é, é, é, é, é, é. o comentário com mais likes e com mais respostas, é o que a gente, a gente não, neste caso, se calhar já vou ser eu, se o Julio vem comigo, a gente faz os dois, com agora querem é aparecer, com o agora querem é aparecer, fiquem bem, um grande abraço e um grande agacho.